Olha oh, meu buxaninho! É é Fazer Fala, miau! Fala, miau! Miau! É, é, e as doces de abóbora, meu bichaninho! mas famoso que meu bichaninho! Você você vai ver de doce de abóbora. meu buxaninho! É, meu filho! Você cozinha a massa é? faz <risos> Que ficar, né? ah, hum. é esse, ah, é ah, é ah, meu filho?